Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, neste vídeo eu irei tirar a dúvida, passo a passo, como trabalhar bem a região glúteo maior, que é essa região aqui, glúteo máximo, vamos trabalhar de uma maneira que você, acredito que você conheça o treinamento, mas ainda não conseguiu ligar os pontos para fazer certinho, tem que ter a liberação do seu médico para fazer esse exercício, tá ok? Vamos lá, eu vou apoiar a mão na parede, mas se você não tiver uma parede, tiver uma cadeira, uma mesa, você pode apoiar também. Qual é o movimento, professor? É simples, basta você ficar com os pés paralelos, a largura do seu quadril, apoia uma das mãos, vamos, vamos trabalhar primeiro com a mão esquerda, a mão esquerda você vai apoiar na parede ou na cadeira, a mão direita você pode colocar na linha da sua cintura, vai projetar o peitoral à frente, contrair o seu abdômen e vai projetar a perna esticada, não é dobrada, é esticada atrás, mantendo o teu tronco o mais reto possível, não deixa o tronco descer não, ó, mantém ele bem reto, você não vai ter muita amplitude. Tá observando aqui, ó? Você não tem muita amplitude, mas agora vem o pulo do gato que eu provo a você que vai trabalhar muito o seu glúteo. Você deve estar tá pensando, espera aí. Será que vai dar resultado sem peso? Presta atenção. Quando você faz esse movimento aqui, coloca a mãozinha aqui assim atrás e aperta o seu bumbum. Aperta, ó. Aperta durinho observou? Aí às vezes você faz isso aqui, aperta não fica tão durinho, quer dizer, não é você jogar a perna lá atrás, como eu vejo vários alunos em academia fazendo, é a técnica correta que vai fazer a diferença, é aí onde entra aquela questão do personal trainer, do professor que tem uma condição maior de conhecimento para passar você técnica, não é peso, não adianta colocar muito peso, faz o exercício com técnica que você Vai ter resultado. Vamos lá, eu vou usar mais, mais uma vez agora para o lado oposto. Mãozinha direita na parede, projeta a perna atrás, Ó, aperta o bumbum, durinho, glúteo máximo, volta a posição, vai lá, segura, um, dois, volta. Três, um, dois, três, volta! Vai! Um, dois, três, quatro. Já sentiu o glúteo trabalhando sem peso, sem peso. Aí eu chego na academia, me deparo às vezes com as nossas colegas de trabalho, Fazendo o que? Entulhando o pé da perna do aluno com peso, e aí a aluna não consegue fazer o um movimento, ela acaba fazendo esse movimento aqui e não trabalha o músculo que deveria ser trabalhado. Então você não deixa a vaidade tomar conta de você. Pensa o seguinte: colocou uma caneleira levinha, começa com uma caneleira leve, meio quilo, um quilo projetou o peito à frente, contraiu o abdômen, vai lá atrás, segura, um, dois, volta, segura, um, dois, três, volta, um, dois, três, quatro, volta, 1, 2, 3, 4, 5. Volta, tá fazendo? Faz mais uma, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal, muda o lado, virou. Já vai botar a caneleira, tá lá na perninha de um quilinho. Ó, 1, um, 2, volta. 1, 2, 3, volta. 1, 2, 3, 4, volta. 1, 2, 3, 4, 5, volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, volta. E você trabalhou os seus glúteos de maneira maravilhosa, com técnica. Você não trabalhou com peso, você trabalhou com técnica, mas para o seu músculo construir, para o seu bumbum ficar durinho, arrebitado, bumbum na nuca, bumbum na lua, nas estrelas, você precisa ter um cardápio para ganho de massa magra sem o cardápio, você não vai conseguir porque o cardápio vai te trazer a reeducação alimentar para que você consiga ter mais proteína na sua dieta e aí construir os músculos por isso, nutricionista, parceiro do canal vai lá embaixo lá embaixo na descrição desse vídeo por apenas 23 reais promoção promoção para quem são meus inscritos se você for comprar o cardápio direto no nutricionista claro que não é esse, esse valor é mais de 100 reais um cardápio com certeza, mas aqui como você segue o canal, tem que seguir o canal, dá o joinha, aí você vai conseguir nessa promoção, tá bom? Muito obrigado, me diga também de onde você é, qual é o estado, qual a cidade, qual o país que você está, manda e me diz se você sentiu, sentiu? Fala aí, não custa nada, escreve aí, professor, realmente, senti. Quantos segundos você conseguiu fazer? Quantos segundos? Nós chegamos aqui até 6 segundos, fazendo a isometria, que é travando 6 segundos. Me diz aí nos comentários quantos segundos você conseguiu. Muito obrigado e até nosso próximo encontro.